O vídeo de hoje é aquele conteúdo que vocês tem amado aqui no canal, que é sobre moda. E eu vou lhe ajudar a como combinar roupas, uma peça, infinitos looks e a peça de hoje é camisa listrada. Que pra mim era um tabu, era um problema de combinar, mas agora não vai ser mais nem pra mim nem pra você, amor. E eu já te adianto pra você abrir a sua mente, porque essas dicas que eu vou lhe dar agora pra camisa listrada... Elas servem igualmente pra qualquer tipo de camisa. Camisa jeans, camisa social, camisa preta, camisa colorida, enfim. Vocês vão ver como uma dica pra uma peça específica se multiplica pro seu guarda-roupa inteiro. E eu acredito que se esse vídeo bombar, vai ser uma nova série aqui no canal, que é como combinar roupas. Assim a gente vai fazer multiplicar o seu guarda-roupa e você vai estar muito mais estilosa, gastando um pouco que é o que a gente ama. Bora! Primeira dica: pense na gola da camisa, sim meu amor. Mudar a gola da camisa, a forma como ela tá fechada, faz diferença no look. Repare que a camisa completamente abotoada é um look diferente. Aberto já é outro look. Fechada com a bandana ou lenço amarrado é uma outra opção. Ou um colar é, curto, tipo uma coleira, parece um colarinho é uma opção. Um colar maior, um maxi colar, como se fosse uma extensão da gola, já é uma outra opção. Só aí meu amor, você já fez cinco looks. Com a mesma camisa. Reparou? Se liga na dica. Segunda dica, a forma como você coloca essa camisa por dentro da roupa. Você pode colocar só a metade e aí fazer o estilo tumblerzinha, garota estilosa, blogueirinha. Ou colocar todo pra dentro da roupa, a frente e atrás, e aí parecer que ela é um pouco menor, mais social. Ou colocar apenas a parte da frente pra dentro da roupa e a parte de trás ficar pra fora, um estilo mais espojado. Ou você pode amarrar na cintura essa camisa, ela foi um pouco maior também e aí já é uma outra opção. Então fazendo as contas, quantas opções eu te dei? Vai variando esse look aí, mulher. Com calça... A opção da, calça, da camisa listrada com calça, ela normalmente dá um ar mais formal. A camisa listrada em si já é formal, já parece roupa escritório. E com uma calça de cintura alta, ela fica elegante. Mas o truque é você usar em acessórios e a maquiagem diferente pra sair da cara de escritório pra cara de rua, cara de a cara de blogueirinha Tumblr. Outra opção também que meu namorado acha ridícula, mas é bem fashionista, que é a saia por cima da camisa. Sim, uma camisa mais longa, você consegue colocar uma saia, cintura alta, bem marcada por cima, de corino, ou uma preta, ou colorida, enfim, o que você quiser, pra dar um ar de estilosa. Isso é tendência, é coisa de fashionista, é diferentona mesmo, mas a dogeirinhas estão usando, tão assim, tá na moda. Também pra você conseguir usar aquela saia que ficou curta em você Mas você gosta muito dela Então a camisa vem que alonga o comprimento da roupa toda E não parece tão um curta assim Já pega essa dica A camisa ela é mais longa, então ela vai quase ao meio do corpo Então eu consigo usar ela também como o que? Saída de praia, meu, ida e saída de praia Porque você consegue usar ela aberta Pra usar na praia, não ficar com o um corpo à mostra, você não gosta de ficar com o seu corpo exibido na praia Ou você fecha ela e usa como vestidão E vai pro restaurante, volta pra sua casa Você tem que vestir uma outra roupa, todo aquele... Problemática de roupa de praia Então já fica essa dica, ela vai ida e volta De praia, vai ser usada com short jeans Aí você vai colocar lá pra dentro E a minha, embora seja muito grande, eu consigo Colocar a parte da frente pra dentro E a parte de trás já fora, como eu dei nas primeiras dicas E aí ela fica despojada Descoladona, eu coloco maxi -colar, uma maquiagem zona Tô super arrumada, descoladex E tô ótima pra qualquer ocasião camisas mais longas como a minha, como vestido também uma ótima opção, mas se você não quer ficar na mesmice, amarra uma camisa na cintura, uma outra camisa na cintura pra marcar a cintura e ficar mais espojada. coloca um tênis, tá super estilosa, coloca um saldo tá elegante, coloca um colete por cima, já é uma outra opção de roupa vai acinturar o seu, a sua silhueta e vai dar uma, um visual mais slim, mais esguio também se o colete for de alfaiataria, vai ficar mais social, mais arrumadinho mais, sabe, chique fazer a linha garota tumblr oversize nova Yorkina colocando uma camisa jeans ou uma jaqueta diz maior que seu tamanho, tipo uma oversize. Essa minha ela é masculina, então ela faz muito bem esse papel de maxi jaqueta. Como eu sempre falo nos vídeos de moda aqui no canal, se você não viu, tem uma playlist completa aqui no canal. Que a moda, pra mim, ela é sem regras. Então eu dou dicas pra vocês, abrirem a mente de vocês. E pararem com essa neura de, ai, ah, é gordo não pode usar isso, máquina não pode usar isso, alto não pode usar isso. Gente, já falei e vou repetir. A roupa tem que se adaptar a você, e não você a roupa. Quer usar? Tá se sentindo bem? Use meu amor, o corpo é seu, a roupa é sua, quem acha ruim que fecha o olho, não é não? Com fazer efeito que eu peço pra você compartilhar esse vídeo se você gostou dele. Se quiser ver mais dicas de moda, é só que eu vim aqui do ladinho, ó, vai ter mais dicas pra vocês. E se você quer ver mais dicas de moda, não quer perder nada, se inscreve no canal, só clicar nessa bola aqui que eu tô aqui na minha cara. Clicou? Pronto. Se você vai é ser inscrito no canal e assim sempre que eu liberar um vídeo novo, você vai ser avisado. Então assim, se inscreve, me segue no Instagram, que é arroba faladantas. Um beijo, até o próximo vídeo. E comenta aqui abaixo qual é a próxima peça que vocês querem que eu faça vídeo aqui no canal. Me conta como vocês querem que eu faça vídeo de combinar roupa, calça jeans, camisa jeans. É, qual peça vocês querem que eu faça o próximo vídeo dessa série de vídeos como combinar roupas, hein? Lembra da meta de likes, 3 mil likes. Tchau.